shake, euro, reais e libra, o bonde tá pesado, rodeado das mais lindas, camaro bonde tem infinite mil e cem, ostentação, pode chamar que elas vêm, vem, hey, hey. o uísque é de burro, fartura tá na mesa, nós conta alegria que é pra esqueça a tristeza, na Fora. Ou fala mal, os dois é nós dólar, investe, nós sorga. Hoje é nós que dita moda. Beats, qual delas não gostam de chegar pra fora? Ou falar mal, pagar pra os dois. É foda. Nós contamos e dólar. investe nós sorga. Hoje é nós que ditamos moda. Pagar para os dois é foda Que nós tá tipo shake, euro, reais e libra O bonde tá pesado, rodeado das mais lindas Camaro, bonde, infinite infinito. E dólar investe, nós sorga. Hoje é nós que ditamos Pagar pra os dois é foda